xoxota é uma palavra... Tem a palavra, tipo, crocante. Crocante é uma palavra crocante, né? Crocante, nossa, crocante. Xoxota é uma palavra molhada. É isso que eu ia falar, mas nem é. Ah, mano, eu vou... Eu vou vamos lá, o que eu vou fazer? E cogita, tá, 17 meses de sub, Andrômeda Galaxy, 4 meses.